Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vou passar para o grupo um áudio de uma irmã que esteve no meu lar ontem à tarde. Esta irmã veio me fazer uma visita. Ela soube da minha história que eu fui afastada de uma direção. Veio saber como estava a minha vida espiritual. Juntos conversamos e oramos. E ela falou, irmã Marluce, eu tenho uma história para servir de exemplo para a senhora. Então, ela falou, eu era dirigente de várias campanhas, e voltando para dirigir a campanha da congregação que eu hoje faço parte, ia tudo bem, mil maravilhas. Porém, tomou posse um tal de um coordenador e pastor, e ele chegando, resolveu fazer uma mudança, como são de costume deles. Ele me chamou na secretaria, a só, e falou para me entregar a direção da campanha, pois ele quer dar posse a outra. Ele falou que era para eu dizer que queria sair e que eu dissesse para a igreja. E eu falei que não ia dizer que eu quero sair, por motivo de ser uma mentira e crente não mente. Ele falou que estava dando uma ordem. E ele é pastor. Então, ele falou que era para eu obedecer a ele. E no momento, irmã Marluce, eu entrei numa dimensão com Deus. E Deus falou que ia ter com o homem. E eu entendi. Deus falou para mim que eu não entregasse. Se eu entregar... Ia me colocar em uma cadeira de roda. Então, falei para ele. Ele sorriu, debochando, e disse, vamos fazer assim, uma troca. Você entrega e, e troca-me da sua cadeira de roda. Tudo bem. A troca foi feita, porque não foi comigo, foi com ele e Deus. Fui para o departamento da campanha, no Tempo Central. Chegando lá, eu encontrei com meu filho, Regoutier, de fé, e Jefferson, aleluia. Me abraçando, a gente chorou, conversei com ele, e ele disse, irmã, a senhora acha que eu aqui também não sou humilhado? Sou. Mas vamos fazer algo pela senhora, Jefferson e Regoutier. Vou falar com a irmã Judite, para dar senhora um circo de oração. Eu não aceitei, já por motivo de estar batida e ferida. Tudo bem, vim para minha casa e no grande dia a outra tomou a posse. Tudo bem, foi como o pastor me autorizou. Mas ele esqueceu da cadeira de roda. Passando o tempo... A esposa deste pastor, fazendo algo em sua casa, houve um acidente doméstico. Sendo ela diabética, o médico falou que ela ia amputar uma das suas pernas. Então, ele pediu oração nas igrejas, principalmente onde eu faz, faço parte, e falou para uma das pessoas da minha família e pedi oração e disse: Diga a, a irmã que sou eu para orar por mim, pois eu estou com o coração partido e triste do que eu fiz com ela. Então essa pessoa chegou no meu lar e me falou desse pedido de oração. E eu levantei minha mão para a altura e disse: Senhor, não era para ser com Ele. Era para ser, não era para ser com ela, e era para ser com ele. Por que, Senhor? Ele me tirou. Senhor, mas por que aconteceu isso com ela? Ela, irmão, narrando esse fato, e ela chorou, como se ela estivesse vivendo. Ela levantou a sua mão para o céu e fez a oração, como se ela estivesse vivendo neste momento. Então. Ela pediu oração, ela disse que orou muito, mas não teve jeito. A esposa dele entrou no círculo de oração, a qual ela faz parte nesta comissão, dia do aniversário, numa cadeira de roda. Então, irmão, isso aí serviu de exemplo para mim, está entendendo? E eu fiquei, aumentou mais minha fé. E aí eu disse assim para mim, triste daquele que não acredita naquele que Deus chama, naquele que Deus capacita. Se Deus chamou, se Deus capacitou, é porque é Ele que faz. A igreja tem costume de, quando toma posse, tirar aquele que Deus colocou para botar aquele que Ele acha. E aí é que dá essa história final, infeliz. Hoje ele voltou para o seu lugar de Natal. Para o quê? Para fazer a obra do Senhor perto da, da sua casa e a, a sua família tomar conta da sua esposa. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, serva de Deus, o seu relato, minha irmã, é um relato muito comovente em vários aspectos. Né? Nós vemos aí um homem de Deus que, impulsionado por esse sistema implantado na nossa igreja há quase 20 anos, quis literalmente obrigar uma serva de Deus dirigente de campanha evangelizadora a mentir para a igreja, a mentir para os seus coordenadores lá no Templo Central, no caso, os dois obreiros que a senhora aceita o nome, o Regotier Martins e o Jefferson Aleluia. O coordenador né, dessa irmã que iria resolver retirar ela do cargo de dirigente de campanha evangelizadora e chamou-a à parte e pediu para ela dizer que ela estava saindo, que ela mesma é quem estava pedindo para sair, alegando trabalho. Ele queria literalmente que ela faltasse com a verdade. Né? E aí, quando ela vai ao templo central, e é recebido por esses dois obreiros, o Jefferson Aleluia e o Regotier, eles apresentam uma opção para ela, que a irmã Judite, esposa do pastor Ailton José Alves, iria lhe dar um cargo como dirigente. A gente vê claramente aí, que existe hoje uma negociação por cargos. E isso vai um alerta para as nossas irmãs, irmãos, obreiros, irmãos. Vamos perder, vamos acabar com essa ânsia, com esse desejo de cargos, que não é o, não é o, o exemplo aí da nossa irmã dirigente. Né? Mas existe muito isso na nossa igreja ainda, irmãos. É como se cargo na igreja implicasse em salvação. E a gente sabe que hoje muitos cargos na nossa igreja estão sendo ocupados por negociatas, por conveniência e não pela vontade de Deus, assim como muitas consagrações. E aí a parte trágica, irmãos, comovente dessa história, é que esse homem de Deus, sem querer, debochou da irmã, quando a irmã disse a ele que tinha um negócio com Deus, que não iria entregar um trabalho porque Deus havia dito a ela que a colocaria em uma cadeira de roda eu não nego esses fatos, cada um tem sua intimidade com Deus, né? e aí o homem de Deus debocha da irmã e diz a ela, faça o seguinte, me dê essa cadeira para mim. E o tempo passa, acontece algo indesejável na vida da esposa desse obreiro, ela vai cair numa cadeira de roda, e ele requer, pede a essa irmã essa cadeira de roda, e a irmã ora a Deus e diz que não era para ter acontecido com a esposa dele, mas com ele. Veja que relato. Irmã, muito comovente esse seu relato, irmã Marluce. Que Deus continue lhe abençoando. Isso é um grande exemplo para toda a igreja, para todos os nossos irmãos e irmãs que se preocupam muito com cargos e muitos se submetem, viu irmãos? Se submetem a mentir, a faltar com a verdade, não é? orientadas e orientados por obreiros que querem e acham que a obra de Deus, eles podem fazer o que querem, induzem literalmente as pessoas a mentirem. Como o presidente da nossa igreja, Ailton José Alves, faltou com a verdade, repito mais uma vez, não canso de repetir, no dia 7 de março de 2016, quando ele faltou com a verdade perante a reunião de ministros, dizendo que eu, presbítero Giovanni Cardoso, havia colocado a igreja na justiça, quando ele sabia que isso não era verdade, não é? ele foi alimentado pelas inverdades proferidas pelo gestor Cândido de Freitas de Garanhuns, não é? e faltou com a verdade perante os ministros. Mas tudo é no tempo, está chegando o tempo, não é? as verdades estão vindo à tona, e a resposta, esses homens faltosos da verdade, irão ter a resposta fundamentada na verdade. Que Deus lhe abençoe, irmã Marluce, continue firme servindo ao Senhor com alegria, e a serva de Deus, que a senhora relata, não cita o nome dela, mas é aí, da região metropolitana do Recife, que Deus continue abençoando vocês grandemente.